Fala pessoal, Wesley aqui, beleza? E no vídeo de hoje eu vou te mostrar é, como que você compra o chá de 17 ervas e onde você compra no site oficial, tá? Muitas pessoas ficaram com medo e com dúvidas de onde comprar se é o site oficial de verdade. É, muitas pessoas ficaram com dúvida de onde comprar o chá de 17 ervas e tudo mais. E como o meu já tá quase acabando, eu vou fazer aqui ao vivo pra você ver onde comprar no site oficial. E é claro... Se eu tivesse querendo enganar alguém, eu não ganho nada por isso. Então eu tô dando aqui a minha cara, tá? Pra você ver realmente, pra poder te ajudar e você não cair em trama moca. Não ser levado nas ideias por essa galera aí de internet que, que falsifica produtos, beleza? Então eu vou mostrar aqui, ó. ó. Se você assistiu o meu outro vídeo, você viu que aqui, ó, é o meu vídeo que eu coloquei. a galera ficou com... com receio com medo e aqui é o, o link do site oficial ó, que eu coloquei para vocês ó, bem aqui então não tem segredo ó. é que eu não consigo nem ver não tem segredo ó. eu vou clicar aqui para você ver ó vai clicar aí vai abrir isso daqui ó que é uma segurança do próprio site aí você vai clicar em continuar e você vai cair direto ó, no chá de 17 ervas tá vendo que nem eu falei para vocês ó compre dois leve três é e aqui ó tá o site tá monetize que é um site completamente seguro tá plataforma segura então não tem segredo ó ó várias pessoas comprando ó aqui ó ambiente totalmente seguro então eu vou fazer aqui a minha conta comp... vocês podem ver ó que ó só de eu clicar já abre aqui meus dados porque eu realmente uso o produto eu vou só ocultar aqui os meus dados pessoais cpf essas coisas e eu sempre uso forma de boleto para vocês ver que é algo real pronto pessoal ó, eu já gerei o meu boleto aqui ó seu boleto foi gerado né eu só pausei o vídeo para mostrar meu cpf minhas coisas e aqui tá falando ó, tem mais algumas coisas aquele forma o tempo do boleto bancário até compensar o meu demorou oito dias para chegar em casa depois que o boleto compensou então é bem rápido tá e aqui você vê que é o site oficial mesmo então é isso, se eu é, te ajudei para você ver realmente o site oficial, é, deixa um like aí para ajudar e comenta abaixo se você tiver mais alguma dúvida. Valeu!